o sonho daquela mulher, ela não enterrou, e eu quero falar para você que está aqui, nem você vai enterrar os teus sonhos, os teus projetos, aleluia, os teus sonhos, os teus projetos, são de Deus, e Deus vai realizar, em nome de Jesus irmão,